Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe Zaqueu, deste pressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo Senhor! Vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é Filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olá! O Evangelho de hoje apresenta-nos uma figura acho especialmente ah, carinhosa e, mas ao mesmo tempo, muito, muito profunda, que figura é esta? Zaqueu. O que é que acontece com Zaqueu? Este homem deve ter ouvido falar de Jesus. O evangelho de hoje conta-nos que Jesus estava a atravessar a cidade e Zaqueu ouviu falar dele. Jesus devia ser, não sei se já pensaste nisto, um homem absolutamente fascinante, alguém que cativava muita a atenção. E cativou a atenção deste, deste homem, Zaqueu. Que informações é que temos sobre ele? São Lucas diz-nos que Zaqueu era pequenote, era um homem de baixa estatura. E portanto tínhamos à partida aqui uma limitação. O que é que Zaqueu faz com esta limitação? Fica sentado, fica a lamentar-se? Não, muito pelo contrário. São Lucas diz-nos que Zaqueu corre e corre mais depressa, ultrapassa a multidão, mas por causa da estatura ainda havia outro obstáculo o que é que ele faz? Sobe uma árvore, está iluminado o obstáculo. E o que é que acontece? Fica lá em cima, sim, mas fica lá em cima, não fica a dormir, fica à procura de Jesus. E eis que de repente, o que é que acontece? Jesus, o olhar de Jesus cruza-se com o olhar daquele homem. E é este olhar que é absolutamente transformador na vida de Zaqueu. E tu, já deixaste que Jesus te olhasse? Se calhar, tal como Zaqueu, sentes imensas dificuldades na tua vida, há tantos obstáculos, tantas coisas que tu pensas como é que eu vou superar isto? O que é que tu fazes? Sentas-te? Ou fazes como Zaqueu, corres e ultrapassas essas dificuldades? E depois, já te deixaste olhar por Jesus? Já pensaste que Jesus olha mais àquilo que tu és, ao desejo que tens de o conhecer? do que propriamente aquilo, às vezes até de errado, que se calhar fizeste. Repara que o olhar que transforma este homem a seguir tem consequências. Não foi apenas um quentinho no seu coração, ah, Jesus olhou-me, não, não foi isso. Este homem a seguir diz, depois de convertido, depois de Deus o ter tocado, o que é que ele faz? A seguir toma algumas medidas na vida. Diz, vou vender metade daquilo que tenho, vou dar aos pobres, vou corrigir todas as coisas erradas que, tu, que eu fiz. Estás tu também hoje disposto a isto? A ter esta mesma atitude? Não é que Deus precisa. Tu é que precisas. Zaqueu é que precisou daquele olhar. Então, se tens coragem, se queres ser outro Zaqueu, deixa de tocar e faz o mesmo que Zaqueu. Boa semana.